Cavalheiros, bem-vindo ao Jogando com o Mendigo. Essa é a parte 3 do Maximo Ghost to Glory. Estamos lá, Dark Wolf 26%. É a parte 3, se eu não me engano. É a parte 3. Vamos ver onde é que é. Se for parte 3, é o terceiro mundo que eu estou gravando de um em um. Então é o, o do gelo. Agora a gente vai para o Alasca. Vamos atrás da terceira sacerdotisa do gelo. Isso mesmo, fase 13, rapaz. Eu podia dizer bem-vindo ao inferno, mas. né? O negócio aqui é que vai complicar já é difícil. Deixa eu ligar a marcha de ensinar a jogar, hein? Acho que para vendo dá pra entender o que eu tô fazendo. Tentar não repetir, né? O que eu já ensinei. Aqui vai ter muito inimigo novo. E tipo esse babaca. Aí esse babaca você não mata do no ataque normal. Você tem que dar o um ataque de triângulo nele. Ou aquela pintada que eu não tenho. E se eu bater normal, a sua, espada, a sua espada volta. Aí, né? É como se ele tivesse defendido o seu ataque. E sai do gelo agora. Isso é a caveira normal. Vou ter uma caveira congelada. É uma caveira de um pescador. Olha lá. Só tem um chato nesse buraco aqui, cara. Então, uma dica, nunca ficar, não, não confiar em gelo nenhum, cara. É tudo afundando aqui. Ali vai ter outro inimigo chato pra cacilda. Aqui eu já vou ensinar. É um esqueleto que tem bomba. Eu não sabia matar o bicho, eu não sabia de nada. Deixa eu é impressionante eu estou dizendo isso. Mas é o seguinte, tem dois jeitos de matar ele. Você se a... chega perto, se abaixa e, e dá uma porrada. Aí ele meio que deita e explode na própria bomba. Ou a gente usa o escudo, se você tiver ataque do escudo de longe, né? Se você mirar. Agora é a conta certinha, porque assim que você matar, o bicho vai explodir e explodindo ele vai fazer dano em você. O bicho é muito babaca, cara. Tá no top 5 inimigo, mas babaca junto com o Pense num cara chato. Vamos conhecer esse miserável e ele, ó. Ele fica jogando bomba? Vamos, vamos do primeiro jeito aqui que chega perto. Se abaixa e bate. Olha lá. Ele vai se explodir, tá vendo esse tempinho que eu tô contando em cima? Aí você, você sai de perto, aí é outro, ó. Eita, bati na bomba. Você corta só as pernas dele, ó. Aí ele vai explodir. O dano, o dano é absurdo, cara. A barra toda desce aí, mais ou menos. Deixa eu cair uma coisa. Olha aí, é, upgrade novo, né, ó. Isso aí, ó. Esse upgrade é o da distância, ele faz o escudo ir mais longe. O que é bom pra lutar contra ele mesmo. Seus, ó, o escudo vai bem mais longe agora. Olha lá a distância. É bom, mas eu não vou deixar no permanente, não. O permanente que eu chamo é, é habilidade travada. Né? Isso ali é uma habilidade. Eu tenho que aprender a chamar, ó. Eu gosto pelo nome certo. Uma habilidade travada. Eu não vou travar a habilidade de lançar escudo, não. É bom, mas não é tão bom de ficar. Se eu não tiver levando a espada grande... Não, já tá. O melhor que pode estar, tá, já tá, né? Deixa uma pele do outro jeito. Sim. Bem de longe mesmo. Não chegar perto desse miseravão que eles podem. Esse baú só tem dinheiro, não vale. Não vale gastar a chave. Vou lembrar uns pouquinhos essas fotos. Eu uso muito checkpoint, porque né, não é que eu, que eu sou profissional, que eu saiba jogar, é porque eu não sabia jogar, não sabia usar o checkpoint, sabe, não sabia dar aquela estocada, aí eu acostumei a passar direto, mas é bom sempre salvar, eu só salvo quando o negócio tá apertado mesmo, vai apertar. Ali tem, acho que tem um elemento pra lá, mas é que é chave, acho que eu quero pegar uma chave pra ir, na verdade. Um dos dois, é uma... é, não vale a pena ir lá, não vale a viagem, caça-briga. Vamos pra esse barco aqui, porque tem uma armadura pra lá. Outro inimigo babaca. Aí, ó. Acho que tudo que tá no top 5 tá nesse mundo aqui, cara. vai dar nem por isso na matar do show que tá juntando. É o seguinte, você vai bater nesse canalha. Ele vai cair de costas, né? O certo é você pular pra empalar ele. Não faça isso, porque, olha, ele tá com a espada virada pra cima. você pular pra empalar, você toma o dano também. Você toma um pouco de dano, mas é o suficiente pra encher o saco ainda. Tem um jeito de você pular para trás dele e daí dá, dá tipo, né? você ataca por, por detrás e ele vai cair de frente. Aí você empala. Deixa eu tentar fazer. Vem para cá, cara. Ele é meio paradão. Deixa eu tentar fazer com esse outro que se mexe assim, mais. Olha lá. Você, pô, ele faz isso. Ele dá uma olhada para cima. Pronto, olha lá. É assim que você faz para matar, né? Tem uma vida para cá que eu vou pegar agora. Né? Devagarzinho, cuidado. Pronto, já vai 15, olha lá. Pode morrer uma vez aqui. Eu tô com essa besteira de se eu chegar numa, numa fase e pegar uma vida, eu ganho a vida de crédito pra dizer que eu não morri. Armadura bem... Ah, perdi a armadura, cara. Eu preciso de pegar, foi brincar. Vamos embora. Uma dica que eu nunca defendo o ataque daquele pirata lá com as duas mãos, daquele esqueleto pirata. Ele tem duas espadas, ele faz um combo que quebra seu escudo na hora. Ele nunca defendei. Falar em escudo, aqui vai ter um escudo de prata por 160 aqui. Eu vou comprar, porque, né... Na melhoria do escudo normal que a gente tem, ele ganha uma barra a mais, tá vendo lá? É três barras agora de escudo. Mas se você perder o escudo, tipo, se esse escudo de prata quebrar, aí ele vira um escudo normal. Tipo assim, ele não vira escudo nenhum, mas quando você recobrar o escudo, ele vai virar um escudo normal. Aí, eu, lembrar de nunca deixar ele quebrar, porque, né, 160 não é barato não. Babaca da bomba. O injusto é que a bomba não pega nos outros esteletos, cara. É só em você. A distância desse escudo, cara. O negócio é você acertar. E fazendo igual o Capitão América. Isso é massa, hein? Fazer o bicho picar E bater nele. É mais fácil você bater daquele outro jeito. Você chega perto e... quebra a sua perna dele. Mas eu sou acostumado de acho que eu tenho muito medo desse bicho. Cara, me deu uma chave. Vamos correr dele. Você vai correndo aqui na pressa, porque essa é a, uma das suas mais difíceis do jogo, cara. Eu morri muito nessa fase. Morre até o cara aprender ou até o cara chorar. Eu chorei e aprendi. Aqui direto vai, vai aparecer duas coisas aqui, mas é só vir assim. Opa Vou Calcular bem o negócio pra cá Porque é o seguinte, tem uma armadura ali Bem naquele baú dali Vai ter um mago, se você tentar passar Correndo assim ele vai ter, ter, ter, ter enfeite E sai, vai aparecer inimigo pra te bater Tô calculando minha estratégia, porque eu tenho ainda indestrutibilidade. ah eu tenho esse aqui também Que foi aquela habilidade lá né, da transformação Que vai me servir agora, eu pego a armadura e saio Correndo feito doido ali a gente juntar tá muito inimigo pra cá não tem nenhum combo, cara. Não perdi, hein. Vamos lá. Pegou e pulou bem rápido, ó. Esse gelo aqui não confia em nenhum. Um monte de coisa que eu apareço aqui é só ir direto. Quando tem essa habilidade, é né, claro. Eu que ir pra cá pra esse baú trancado, porque nele vai ter outra armadura que eu vou usar pra ir lá matar o mago. E não só isso, aqui também vai ter um elemento novo, um encantamento novo. Esse é o encantamento do gelo agora, eu explico ele depois que eu tô na pressa agora. já tô parando para explicar muita coisa. Deixa eu. Tanto a armadura quanto um... o quanto um encantamento novo. O gelo. Vamos lá. Eu explico o gelo depois que eu matar aquele mago ali. Aquele baú da esquerda aqui, ele é um mímico. E esse bem ali aqui é o mago. Seu é babaca. Pirata. O ruim é que a armadura não vai durar mais Porque o final da fase é bem ali E a sessão mais chata que tem, cara É um monte de inimigo, é um monte de pirata Um monte de bicho da bomba Tudo numa caverninha bem apertada só Mas ainda bem que a gente pegou esse encantamento também Que é a espada de gelo, a bicha como é linda, cara O, o gelo é o seguinte O gelo não é um, um, um dos melhores encantamentos Porque ele mata o cara de duas, né? Uma pra congelar e a outra pra matar Mas assim que você congelar com o um botão de quadrado você aperta o triângulo pra poder quebrar o bicho. você não para lá de quadrado, não vai dar certo. Aí é, congela e mata. É quadrado e triângulo. É de duas, né? Gastando dois pontos. E também a, a gente tem um do Strike de gelo, que faz chover neve nos bichos, né? E tem a seta de gelo agora também. A seta de gelo... É, tipo, o, o poder da seta muda também dependendo do... Né? Dependendo do elemento. O fogo lança um foguinho, o trovão lança um trovão. O gelo, ele não lança gelo não. Ele lança tipo um, uma fumaça que faz à sua frente o dano de gelo, né? Ele congela o que tiver à sua frente, é uma habilidade nossa. Deixa eu mostrar. Olha lá, tá vendo? Ele é saiu, eu não congelo esse cara. E pra esses pirata é perfeito. Olha lá. Congelou três. no meio tem um da bomba. Se você congelar o cara da bomba, não congelou, mas deixa eu congelar. Mas se você congela esse, você pode bater, bater nele de boa, que ele não vai explodir. E a gente pegou uma habilidade nova que não deu pra eu mostrar. Essa habilidade, a do pulo, é, tá vendo, é, o, a onda que você faz nesse pulo aqui, nessa habilidade, ela aumentou agora, ela não, ela, tipo assim, ela se misturou com certas habilidades, que eu vou até colocar ela aqui, que eu vou usar ela mais tarde, mas posso pegar depois, que eu não posso perder a seta agora, eu posso sim, véio. vou gastar a seta para cá, botei pra ela na verdade. Isso aqui vai se misturar com as outras habilidades, mas ela não se mistura, tipo assim, ela não combina com o do Strike. Se eu tentar usar o do Strike com ela, não vai aumentar, tipo, a distância que ele vai, sabe? Eu não, não, não tô sabendo explicar, mas... Né? Qualquer coisa tem os comentários aí, vamos vou me desculpar. É muita coisa nova, né? Tipo, você muda de um mundo para outro, tem um monte de inimigo novo, tem um monte de, de item novo, habilidade nova e coisa então, o, o e tal. É, o que é legal. Mas, a tipo, dificuldade aumenta muito também. Quase completa. Shiver me timbers. Coisa de... Coisa de pirata. Tem um poção aqui. Um diamante. Acho que ele aqui é normal. Até, até os inimigos eu tenho aqui meio que decorado. Pra... Bem aqui na frente vai ter o cara da bomba. Já vou lá ele de uma... Cuidada. Esse bicho é muito safado, cara. Você tem que decorar onde ele aparecer, porque ele já aparece em sua cara. uma aqui do barco. Tem uma fase pra cá a gente vai nela logo. Tem uma vida pra vender bem aí, ó. É 150, eu não vou... Não vou comprar não, porque não, é que eu preciso, não. Eu tô precisando. Não gastando a minha seta com esse bicho não, cara. Minha, minha energia já acabou já do gelo. para cá porque já tem armadura para cá e tem uns, uns baús secretos Eu tem um elemento aqui também eu não vou comprar essa armadura não que eu tô no máximo bom aqui eu acho que isso é uma armadura é. A armadura é um elemento o elemento é o do fogo tem um baú para cá também isso aí é a armadura ah, rapaz tem aquele baú bem ali, mas aquele baú é um perigo porque ele é uma vida, mas... Rapaz, eu, ach... eu jurava que tinha que acertar o pulo. Dá pra pegar sem isso, cara. Eu só pegava daqui. Achei que esse iceberg que tá indo de um lado pra outro achei que ele só aparecia depois de você dar esse pulo que eu vou dar agora, porque... É um pulo meio perigoso que eu até morri fazendo. Quer ver? Ah, foi não. Ó, ah, aí, como é que morre? O bicho da bomba aparece em tua cara. Tá vendo que ele é perigoso? Aqui é uma vida. É um jeito mais seguro de fazer isso, que aí, vindo por esse iceberg, eu só achava que ele apareceu agora, tá vendo? Porque sempre que eu sair assim, o bicho já saia daí, eu achei. Ah, só aparece depois de você fazer esse pulo. Mas não, ó. Não vou pegar no... em segurança. Eu que sou doido. Esse gelo aqui que eu tô pulando, ele é escorregadio. O certo é você ir pulando, porque né? Ó. Você fica parado, você vai escorregando. Eu, eu acho melhor ir pulando. Essa chaval é um perigo de pegar, tanto que eu nem vou. A, a câmera vai me matar agora. Quer ver? quero a armadura que é ali. Agora eu quero mais do que nunca hein? Bicho só foda. Vamos do Strike nele que eu vou pegar o gelo ali. Nele? Só derrubou? Não acredito que o Strike me falhou não. Tem que ser em cima. Ah, ele foi empalado, tá vendo? Eu tomei o dano do bicho. Do Strike de fogo não pega nesses caras, velho. É a primeira vez que eu tô sabendo disso. Eu estou vendo isso aqui usando mais o um giro Opa, ganhei uma habilidade nova. Isso aí é o giro. Já a habilidade de giro que eu ensinei a usar no, comecinho da, na, na, no começo da parte você aperta o quadrado de giro na lógica, se você fizer isso agora, ele vai dar duas voltas. É uma melhoria pra aquilo, né? Eu tem o meu para pra vender, mas eu não vou lá não, que eu sou acostumado a ir lá, mas não deve ser uma porra boa não. Isso é um elemento, é... quer dizer, elemento eu nunca vi pra vender. Olha lá, inimigo no é um pé grande. E... Era pra eu estar falando isso na é matar o bicho. Assim que você vê ele, você corre pra cima dele, porque de longe ele vai fazer o chão tremer e dar um dano de área é meio, meio chato de você desviar. O certo é assim que você vê, sai correndo pra enfrentar ele de perto. De perto ele só lhe dá uma porrada, mas tem um jeitinho fácil de você matar ele, é por... Meio que por tempo, deixa eu tentar ensinar. Posso ele dar o tremor para cá, porque aí dá tempo de eu chegar e bater, não. Né? ele dar o tremor, corro pro outro lado. Aí deixa eu chegar perto, ó. Aí é dizia, pronto, chega perto de... e ele me bota. Você dá uma cara, espera um pouquinho, dá uma na cara, espera um pouquinho, dá um na cara, espera um pouquinho. E quatro porrada ele cai duro e morre. Sempre assim, porque assim, se você tentar bater rápido nele, ele vai defender. Assim que ele defender, ele vai bater aí não... Não vai dar tempo de você bater de novo, aí você tem esse tempinho pra fazer. Bate, espera, bate, espera. Um triângulo é melhor, na verdade. Triângulo, espera um pouquinho e triângulo de novo. Vou confirmar no pulo que às vezes o um triângulo de falha. É que nem passagem secreta é, o jeito certo de passar da fase. Me abaixar, ainda. Eu sendo que eu vou congelar o cara de um jeito ou de outro. Vou aproveitar essa invencibilidade que eu vou pegar bem agora. Que tem muito bicho pra matar, já tem um bem aqui. Pé é grande. Deixa eu ver se ele morre de uma. Olha lá. Puxa é é um Só <risos> Até decorar pelo menos os mímicos que os bichos são tão safados, mas tem mesmo que aparece sem nenhuma sem nem razão, cara. Só pela maldade mesmo, às vezes não tem sentido eles estarem em coisa, né? Então o então, que você jura que tem dinheiro eles vão lá e aparecem, eu acho que né? é. É pra, ser, é pra ser assim mesmo. O cara não quis esperar eles, né? Assusta! Eu só vi aqui porque essa parte já me matou muito, cara, é muito chato. A gente vai ficar rodando nisso aí atrás de uma chave. Eu já sei onde é que tá a chave, então, né? Melhora o negócio. Mas tem uns seis lugares para ir. Você vai desse barquinho assim, na ponta dele, pulando de um lugar para outro. Eu vou mostrar agora. Vamos aproveitar pra pular. É bom você pular nas costas do navio, né? Eu vou pular nessa pontinha aqui. E a gente vai rodando com o um navio. Eu acho essa parte muito bem feita, cara. É difícil, mas né. Ali tem um encantamento, vou dizendo que tem cada um se você quiser, né. Aí não tem nada, tem fada e um bicho pra matar. Mas não tem chave, então não interessa. Aí. Aí tem uma armadura, mas ela tá trancada com chave. Já que eu tenho a armadura completa, eu não vou pegar. Mas se perder, tem que vir, porque o final da fase é o mais difícil. A gente não tá no final ainda. Se perder a armadura, tem que vir aí pegar. Vai dar uma volta completa. Agora tá no outro lado. Aí o primeiro lado. Você tem que ir pra aí, mas não agora. Se você não tiver chave, você vai pra aí. Tem um inimigo que tem uma chave. Você pega, volta pro barco e faz o que eu vou fazer agora. Esse baú aí é tão sacana que eu acho que ele é um mímico, cara. Se não for um mímico, é dinheiro que não vale a pena ir pegar. É certeza que é um mímico, eu fiquei com raiva desse baú aí e nunca mais vou, vou pra ele. Pronto, a gente quer ir pra aí. Se você não tiver chave, acho que na esquerda de onde a gente vai agora vai ter. Mas o certo é vir pra cá pra pegar a chave dourada, que é o que a gente quer agora. O bicho Strike de gelo é essa chuva de gelo aí. A habilidade porque a dos caveiras das super né? né. uma chave. Vai pegar a chave dourada. Vai sair um bicho daí também. Acho que essa é a única fase que eu tenho decorado, será. Eu penso numa fase que me matou cara. Essas fases do Mundo do Gelo tudo acho que para mim é o pior mundo que tem cara. Eu já vou subindo aqui. Vai ter um escudo no meio desse barco, eu acho. Deixa eu só conferir. Tem muito inimigo. E é dos piratas. Eu vou caçar a briga com ele, não. Mais fácil perder o escudo atrás do escudo. Eu estou com a armadura, então eu não vou mais em lugar nenhum. Se eu fosse, eu ia ser atrás do encantamento, mas tá cheio também. Quase cheio. Essa armadura que eu não vou precisar. que a gente tem até uma poção. Olha esse inimigo que eu falei lá, ele vai dar o carinho da chave. e sai bem aí. Tá vendo? O ataque do quadrado não funciona. O ataque é só pra mostrar. Não! Peguei! Ah, o bloqueio dele é isso aí. Deixa ele bloquear pra mostrar também. Opa! Que coisa boa! É o escudo do... Tá vendo? A habilidade que a gente tinha travado aqui era aquele escudo que pega o dinheiro, né? Quando eu comecei a jogar, eu comecei a pensar, se eu quero levar esse escudo que pega dinheiro, cara? Não, é, não vale a pena ter uma habilidade de travar que é pegar dinheiro, porque dinheiro é só o cara ir lá e pegar, é porque eu sou baiano, né? Mas isso aqui é o que vale a pena você ter travado aquela habilidade do escudo de mida, né? É o escudo da tempestade. É o seguinte, esse escudo aqui, cara, toda vez que você bloquear, ele dá esse, esse ataque de vento, esse ataque de vento é um ataque de vento, Entende? Ele empurra o inimigo e faz dano. É muito pouco dano, é claro, mas... Tem inimigo que morre de uma... Isso aqui é ótimo pra Mímico, cara. Assim que você abrir o baú, você já ativa, tá entendendo? O Mímico já afasta o bicho. É bom porque, Tipo, o inimigo vem na defesa, no lugar dele defender, ele, você quebra o bloqueio dele e o vento. Você está entendendo como o bicho é bom? E se você tiver a habilidade de jogar... Olha que massa. lá, você lança uma tempestadezinha, cara. Muito bom ter travada. Mas, mas isso é tipo, você perde o escudo de Midas, isso aqui fica no lugar, sabe? Você tem É como se fosse um encantamento de escudo. Você só pode levar um. E tem três no jogo, sabe? Tem o um de Midas, tem esse da, do, do Ventus. E, e o próximo a gente vê. Não quero spoiler. Tem um baú aí, mas não vou dizer o que tem dentro, não. Porque eu não sei. Eu não lembro. É, acho que é o um elemento, velho. Eu não quero gastar a chave, não. Tem oito, mas não quero. Vamos lá. Tem uma chave ali que eu não vou me arriscar a pegar porque tem pescador. Eu tô muito covarde, né? Deixa aí que eu tô covarde demais. Vou mostrar como é que a gente se livra de pescador. Isso não mata ele, isso é uma 4, né? Isso aí com certeza matou, pelo menos aqui, né? Se eu pensar em ser um elemento, eu vou pensar agora. Ô, oh, rapaz, <risos> já tá fazendo falta isso de níveis. Esse escudo é melhor que o escudo de mim. O negócio é o cara se acostumar a ir pegar dinheiro. E eu sou baiano demais pra estar indo atrás de dinheiro. Eu vou ficar sem o dinheiro agora, porque não. Né? Aqui vai ter uma armadura. Se tiver. Agora vem o final da fase que eu estava com medo, né? E, e dizendo. Esse tempo todo pro cara, né? Vai ter um, uns três pé grandes e, um, um, e uns dez pirata, cara. Mais, mais ou menos isso aí. Aí se tiver precisando de armadura, tem armadura aqui. E eu acho que esse pau pega, né? Ao final da fase agora faz o Instagram. Se você chegar com o Strike aqui, é muito bom, cara. Você vai pro finalzinho e fica dando tempestade nos caras e mata. Eu vou pegar a armadura e faço a minha habilidadezinha aqui. Mas isso é muito inimigo, cara. É um absurdo mesmo. Tem um elemento do fogo ali também, valia a pena ter pego. Mas não tô confiando no fogo, não, depois que eu deixar aqueles piratas vir. 20 segundos é pouca coisa, velho pé grande, um pirata, Prolador, dois pé grandes, tá, dá uma chuva de 4 piratas, pirata pé grandes, cinco seis pirata, olha a bagaceira Tem mais coisa aí, quer ver? Acho que. Não, foi o foi o negócio que quebrou, tá certo? Quebrou o encantamento da, do Pilar pra passar aí da fase. Aquilo ali não vale a pena ir porque é uma cueca. A cueca mais legal do jogo, eu acho. A da vaca, mentira. É mais legal você já começa. É a cueca. Cada cueca vale 300, e já expliquei, né? As cuecas no, no outro vídeo eu não vou me repetir. Vamos lá, passar da fase eu acho que já foi. Teve nem graça o finalzinho, né? Tá vendo aí? O cara, o cara, o cara morrendo na fase até não querer mais, você aprende. Chega com a armadura completa. Às vezes você não tem habilidade, mas se você não tem uma coisa, você tem outra. Eu podia ter voltado e pegado a habilidade do elemento do fogo, né? Pra matar os caras é mais fácil. Usado o do doing strike. Se eu não tivesse doing strike, sempre tem uma coisa que você pode, né? Pra facilitar. Meu combo eu tenho, mas é o seguinte. Deixa eu... Os vídeos estão ficando muito grandes, cara. Eu vou começar a dividir. Eu vou começar a dividir, sim. Porque ainda né, tá ficando de uma hora, uma hora não é muito interessante, não. vou fazer de, dois, de duas em duas fases agora, né? Pronto, já, já está de boa, então eu vou me despedindo dos cavaleiros. Vejo os senhores no próximo jogando com o mendigo, vai ser a parte 2 da parte 3, que é a melhor, a parte 2 do, do, do, do terceiro mundo, né? Que é o mundo do gelo. Me desculpe aí, eu não tô sabendo explicar as coisas direito, mas eu tô tentando meu melhor. Aqui estou apenas jogando, né? O certo era é só jogar, mas eu tô tentando explicar umas coisas, estratégias, umas coisas aí, vou me desculpando. Beijo senhores no, no próximo jogando com o mendigo parte parte 4 do máximo. E é isso aí. Até a próxima E <risos>